Fala aí galera, você que como eu é louco por drago Pessoal, tô aqui sozinho, botei o telefone, é, não mais estruturas aí meio doida aí para poder fazer esse vídeo aqui, mas é só para não perder o hábito. Antes de qualquer coisa, já deixa o like. Você que não é inscrito no canal, você se inscreva. Você aí no Instagram aí. É, que não, ainda não é inscrito no YouTube Procura se inscrever lá no YouTube também Você do YouTube que não me segue no Instagram Procura me seguir no Instagram também Que a gente vai estar tá sempre colocando coisas é, legais aí Que possa de alguma forma somar Ajudar com a você a crescer aí é, no teu negócio Valeu galera? Então vamos lá pessoal Uma maneira simples tá? que eu vou falar aqui Quem quiser aprender a fazer é uma administração mais profissional da sua empresa, o meu amigo Reginaldo ele criou aí um curso muito legal tá com muitas dicas bacanas para você poder é, se estruturar para você poder fazer a uma empresa realmente administrar uma empresa tá como você captar clientes como você abre o meio como você faz um monte de coisas que são necessárias no dia a dia da empresa então bora lá pessoal, deixa eu dar uma dica aqui bem simples, como é que você pode fazer para administrar o teu dinheiro, é, administrar a tua empresa e fazer a tua empresa crescer. E essa dica aí serve para qualquer área, qualquer ramo que você esteja trabalhando. Tem gente que ela ganha, vamos supor, né? eu vou falar aqui que ela ganha 150 por semana, por dia, perdão, ela ganha 150 reais por dia. 150 reais por dia. Eu vou dar uma olhada lá atrás do telefone e vou ver se tá pegando aqui, tá pessoal? Que tô escrevendo aqui. Pessoal, a pessoa ela ganha 150 por dia, né? O que, que ela faz? Ela pega esse dinheiro aqui e ela gasta tudo, pessoal. Porque ela acha que esse dinheiro aqui é todo dela. E é dela, é dela, tá na mão dela, tá na conta dela, na verdade o dinheiro é dela. Só que tem um grande problema, pessoal. Quando você não estabelece pelo menos três coisinhas aqui que eu vou botar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto, salário. Segundo ponto, empresa. Terceiro ponto, fundo de reserva, tá? Tá? Como é que você pode fazer aqui, pessoal? Você, eu, eu ganho 150. Eu posso dividir por 3. 50. 50 é o meu salário. 50 é para a minha empresa. E 50 é o meu fundo de reserva. De, do meu salário, eu vou tirar o meu lazer... Eu vou tirar a minha, a, minha, a minha comida. Eu vou tirar os meus, a, a, a, a, os meus custos. Eu vou tirar o meu salário. Aí alguém vai dizer: pô, mas quem vive com 50 reais? Tá? Pessoal, 30 vezes 50 vai dar 1.500, né? Você não pode olhar só os 50. Você tem que olhar que 30 vezes 50 dá 1.500. Mas vamos supor. Tu não é obrigado a botar 50, 50, 50. Você pode fazer assim, ó. Coloca aqui, sei lá, 30. Coloca aqui 30. Aqui você coloca 90. Já saiu de 1.500, foi para 2.700. Né? Já melhorou muito o salário. Mas você, todos os meses, vai ter 900 reais na conta da tua empresa e 900 reais no teu fundo de reserva, tá? Não parece muita coisa, tá? mas são 900 reais, né? Do teu salário, como eu falei, do teu salário você tira lá, quem gosta de uma cervejinha, tira a sua cervejinha, né? Quem gosta, sei lá, de ir para o cinema, tira o seu cinema, Ali do seu salário, tá? Quero comprar, sei lá, uma calça nova, um tênis novo, eu tiro aqui do meu salário. Aqui na empresa, é para reinvestir na própria empresa, melhorar os seus equipamentos. Por exemplo, eu não tenho um fincapino, né? Tiro desses 900 aqui para comprar o fincapino. Tem, tem lugares que vende ferramenta, parcelada aí sem juros, três vezes, né quatro vezes. Então eu compro até parcelado e vou tirando daqui para pagar o meu fincapino, ou a minha parafusadeira nova. E esses 900 aqui eu deixo como fundo de reserva. Esse daqui é o meu salário. Eu invisto em mim, gasto comigo, com a minha refeição, com a minha família. Esse daqui eu gasto o quê? Na melhoria da minha empresa, no meu atendimento. Desse daqui, de repente, eu tiro 50 reais e faço uma propagandazinha no Facebook de uma obra, né? É... E desse daqui, para que, que serve esse daqui? Que é o fundo de reserva, pessoal. É... Deixa eu contar aqui um caso prático para você, tá? Algumas pessoas que me acompanham no canal viu que eu fui num cliente, né? Eu fui lá nesse cliente e ele falou assim para mim, é, que eu não que eu tinha esquecido, se é dessa vez eu ia mandar realmente o, o orçamento. Mandei o orçamento, fechamos a obra. Só que na hora de fechar a obra, ele me pediu mais ou menos, pessoal, não deu 10% não. Ele me pediu 7% de desconto. tá? Deu, deu 7%, vou, vou chutar aqui, não deu 10%. Então vou chutar 7% de desconto. Ele me pediu 7% de desconto. E aí, o que, que eu fiz? Eu dei os 7% de desconto para ele. Por quê? Porque ele vai me pagar 50% na entrada, 50% no final. Com os 50% que eu pego na entrada, eu vou lá e negocio esse desconto que eu dei para ele. aonde? No material. Eu não vou tirar do meu. Eu vou tirar do que era é o custo do material, tá? Eu não vou tirar da minha mão de obra, eu não vou tirar do custo da minha empresa, eu vou tirar isso aqui do material. E vamos supor, rock ele não vai te pagar é, 50%, 50%. Tem empresas que eles pagam faturado, mas normalmente a empresa que paga faturado paga para daqui um mês, eu não dou desconto, pessoal, eu cobro aquele preço. E pelo contrário, eu ainda boto esse mês que eu vou ficar esperando para receber. Aí o que, que eu posso fazer, pessoal? Eu tenho um fundo de reserva. né? E esse fundo de reserva, o que, que eu faço? Eu vou lá na loja material de material de de drywall e, e faço o meu orçamento. Só que na hora de eu comprar o material, primeiro eu faço orçamento, pessoal, em três, quatro empresas de drywall. Vou vendo lá. Pá, pá, pá, pá. Aí o que, que acontece? Aquela que me deu um melhor orçamento, eu chego para o meu vendedor e digo assim para ele, é, eu vou pagar isso em dinheiro, consegue para mim aí um melhor preço aí para que eu possa pagar isso em dinheiro. Então, o que, que acontece? Eu uso o fundo de reserva, compro material, compro material com o melhor preço, tá com o melhor preço, vamos supor, Bota bem aí na tua mente aí pessoal, vou fazer uma conta aqui simples, básica. Você tem é, 900 reais lá no teu fundo de reserva, presta bem atenção. Você deu o preço para o teu cliente, tu deu o preço para o teu cliente, tu fechou a obra lá com o teu cliente por 2,500. Você vai gastar mil de material, 1,500 é teu, mil de material. Aí você negocia esse material no lugar de pagar mil você negocia tu consegue 10% de desconto você já ganhou 100 reais então no lugar de sobrar 1.500 para você sobrou 1.600 e o que, que você pode fazer você pode na hora de você devolver o 900 para o fundo de reserva você não devolve 900 você devolve 900 mais os 100 que você ganhou então você vai botar mil reais de volta no lugar de você botar 900. O fundo de reserva te dá uma condição de você poder negociar na hora da compra, poder melhorar o teu preço e poder melhorar também o que? O teu ganho. Porque se você tem dinheiro para pagar à vista, as lojas vão te dar um desconto, pessoal. Normalmente ninguém quer cartão de crédito. Todo mundo quer receber à vista, porque à vista você não paga a taxa para para a administradora à vista você tem dinheiro na mão para você poder também negociar com o teu fornecedor então o dinheiro à vista ele vai ser sempre bem visto pelo comerciante inteligente e o comerciante inteligente ele vai saber negociar com você e vai saber te dar um desconto tá legal? então maneira simples aqui tá pessoal uma maneira bem singela eu falei ó Larroque, eu quero aprender a administrar minha empresa, eu quero fazer minha empresa crescer. Aí tem um curso do Reginaldo que eu posso estar tá indicando para você, tá bom? Posso estar tá te passando o link para você adquirir esse curso e você se aprofundar na questão da administração de empresa. Eu estou passando uma coisa básica aqui para você, para você poder conseguir administrar o teu dinheiro, independente se você trabalha com ela ou não, faz isso, cara. Cria... Divide o teu dinheiro por três. Pega o teu dinheiro e divide ele por três. Salário, empresa e fundo de reserva. E você não precisa dividir em três partes iguais. Você pode botar, sei lá, 60% de salário, 20% para o fundo de reserva e 20% para a tua empresa. Está entendendo? Você vê aí a melhor forma de você administrar. Mas o importante é que você tenha um fundo de reserva, o é importante é que você tenha um dinheiro que seja da tua empresa, ainda que você não tenha MEI, ainda que você não tenha CNPJ, mas se veja como uma empresa. Você nunca vai... anota essa frase aí. Você nunca vai chegar a um lugar que a tua mente não chegou antes. Pessoal, obrigado aí pela atenção de você aí que deu like, obrigado aí pelo teu carinho. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude aí, tamo junto. Segunda-feira eu volto com novos vídeos, fazendo essas lives aí todo dia, independente de qualquer coisa. Um abraço, loucos por drywall.